O texto de hoje é para aqueles momentos em que nos sentimos tristes, menores, angustiados por não sermos úteis, desanimados com a vida que levamos. Certa lenda da Índia conta que num belo jardim com maçãs, laranjas, peiras e lindas rosas, tudo era alegria no jardim, com exceção de uma árvore que estava profundamente triste a árvore tinha um problema não sabia quem era nem o que tinha que fazer sentia-se inútil deprimida a macieira lhe disse que era muito fácil fazer saborosas maçãs porque não tentar a laranjeira discordou e disse que era mais fácil fazer laranjas. Não escute, lhe disse a roseira. É melhor ter rosas. Não vê como elas são belas? Cheirosas? E a árvore, desesperada, tentava tudo o que lhe sugeriam. Porém, não conseguia. Não conseguia ser como as demais árvores. Se sentia cada vez mais frustrada. Um dia, chegou ao jardim uma coruja, o mais sábio dos pássaros, e ao ver o desespero da árvore, exclamou. Não se preocupe, seu problema não é tão grave. Muitos seres sobre a terra o têm. Vou lhe mostrar uma nova possibilidade. Não dedique sua vida para ser como as outras árvores. Busque ser você mesma, conhecendo e ouvindo a voz interior. Preste atenção aos simples detalhes daquilo que você pode oferecer ao mundo e sem julgamentos. Com calma, no silêncio, sua voz interior irá lhe dizer... Qual é a sua vocação, a sua missão nesta vida? E dito, dito isso, a coruja desapareceu. Minha voz interior? Ser eu mesma? Conhecer-me? Vocação? Missão? Perguntava a si mesmo a árvore desesperada quando de repente ela percebeu e fechando os olhos no silêncio pode abrir o seu coração e ouvir uma voz interior você jamais dará maçãs ou laranjas muito menos rosas porque você não é uma macieira nem laranjeira nem irá florescer a cada primavera porque você não é uma roseira você é um carvalho e seu destino é crescer grande e majestoso. Veja os ninhos que os pássaros fazem nos seus fortes galhos. Veja a enorme sombra que você faz no seu solo. Proporcione abrigo para os pássaros, sombra para os viajantes, beleza para a paisagem. Essa é a sua vocação. É para isso que você nasceu. Descubra como se manifestar e cumpra sua missão. A árvore se sentiu forte e segura de si mesma e se preparou para ser tudo aquilo para a qual foi concebida. Assim, logo cresceu e passou a ser admirada e respeitada por todos. Moral da história? Todos nós temos talentos. Tem sempre alguém precisando da nossa ajuda, da nossa palavra, ou apoio para o um ninho, para a sombra? Ligue para alguém, ofereça uma palavra amiga e alegre-se com isso. Saúde e paz.